Olá turminha da Educar em Casa, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin Evelyn e hoje estamos aqui com mais uma aula de matemática, vamos ver? Hoje nós vamos ver a multiplicação de números naturais e aí vamos ver as ideias da multiplicação, a disposição retangular, combinação, multiplicação com três fatores, propriedades da multiplicação e vamos ver também Dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. Vamos lá? Bom, a multiplicação de números naturais. Então, para ver as ideias da multiplicação, vamos começar com um probleminha, um exemplo. Mariana foi ao mercado e comprou três pacotes com seis garrafas PET de refrigerante. Bom, quantas garrafas PET de refrigerante Mariana comprou? E como você faria para responder a essa pergunta? Vocês têm ideia? Vamos ver. Podemos responder a essa pergunta de diferentes maneiras. Vamos ver quais são as maneiras. Bom, são três pacotes com seis garrafas PET em cada pacote. Então, nós podemos somar os seis três vezes, ou seja, se temos três pacotes, e cada um tem 6, ó, 6 mais 6 mais 6 é igual a 18 garrafas. Outra maneira de resolver é na multiplicação direta, ó. Se temos três pacotes com 6 garrafas, multiplicando, multiplicamos 3 vezes 6, que é igual a 18, que foi o também que a gente fez aqui, ó, não tem 3 vezes 6, que dá 18, então... A operação que envolve uma adição de parcelas iguais recebe o nome de multiplicação aqui, ó. A adição de parcelas iguais, aí sim é multiplicação. Se as parcelas não forem, não forem iguais, é só adição mesmo. Nesse caso, como são parcelas iguais, isso é uma multiplicação que dá no mesmo daquele jeito ali que nós fizemos. Observe. Temos aqui, ó, 6 vezes 3, que é igual a 18. 6 vezes 3, que é igual a 18. Aqui temos o 6, nós chamamos de multiplicando. E é o 3, nós chamamos de multiplicador. Aqui é o sinal da multiplicação. O multiplicando e o multiplicador são os fatores dessa operação. E aqui, o 18, que é o resultado dessa multiplicação, nós chamamos de produto. Não esqueçam, tá? Vamos ver agora aqui a disposição retangular, que é uma ideia de multiplicação, uma maneira de multiplicar. Observe esta figura ali ao lado. Temos um retângulo né, feito de vários quadradinhos. Então, quantos quadradinhos há nesse grupo? Vamos ver. Para responder essa questão, podemos contar o número de quadradinhos das linhas, e multiplicar pelo número de quadradinhos das colunas. Assim, ó. Temos quatro linhas, né? Uma, duas, três, quatro. Na horizontal são linhas. E temos sete colunas. Vamos contar na vertical. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, se temos quatro linhas e sete colunas, podemos fazer a multiplicação. Quatro vezes sete, que vai dar 28 quadradinhos. Então temos ali 7 quatro vezes, né? Aqui temos 7 mais 7 mais 7 mais 7, que vai dar 28 quadradinhos. Muito fácil, não é? Então vamos fazer uma atividade que eu sei que vocês já entenderam. Aqui temos duas figuras, então observe essas figuras, esses desenhos para responder. Aqui temos. Uma sala de aula com algumas carteiras e temos um refeitório com algumas mesas. Então, A, quantas carteiras há na sala de aula? E B, quantas mesas há ao todo no refeitório? Bom, vocês vão utilizar a mesma técnica que utilizamos anteriormente para responder isso aqui. Parem rapidinho o vídeo, respondam direitinho com muita atenção e eu já volto para a gente conferir, tá bom? Vamos conferir agora? Então, quantas carteiras aqui nessa sala de aula? 15, não é? Porque temos aqui três fileiras. Cada fileira tem 1, 2, 3, 4, 5 carteiras. Ou seja, se temos 3 vezes 5, ou seja, 5 mais 5 mais 5, 5 mais 5, 10, com mais 5, 15. Então, temos 15 carteiras nessa sala de aula. E lá, quantas mesas há ao todo no refeitório? Temos lá, ó, 2 vezes 3 é igual a 6, por quê? Temos duas fileiras e em cada fileira temos três mesas, ou seja, 2 vezes 3, temos 3 mais 3, 6, então 2 vezes 3 é igual a 6, isso quer dizer que nós temos seis mesas ao todo naquele refeitório. Agora vamos ver outra ideia da multiplicação, que é a combinação. Veja um exemplo. Para o almoço, a escola vai oferecer macarrão, com possibilidade de escolher o tipo de massa e o molho. Haverá dois tipos de massa, que são espaguete e gravatinha, e os molhos serão três. São eles tomate, queijo e carne moída. Quantas possibilidades de pratos serão oferecidos no almoço? Hum, parece difícil, né? Mas não é. Vocês vão ver que é muito fácil. É só prestar atenção. Observe no quadro as possibilidades. Bom, um nosso probleminha tem lá que tem a possibilidade de dois tipos de macarrão. Espaguete e gravatinha. Então nós separamos aqui na vertical. E tem a opção de três molhos, que nós separamos aqui na horizontal. Molho de tomate, molho de queijo e molho de carne. Então vamos conferir e fazer a combinação. Aqui nós vamos ter o que? Espaguete com molho de tomate. Já ali temos espaguete com molho de queijo e no outro temos espaguete com molho de carne. Sempre fazendo essa combinação. Por exemplo, aqui temos a gravatinha com molho de tomate gravatinha com molho de queijo e gravatinha com molho de carne. Então temos aqui seis possibilidades, não é? Então, para calcular o número total de possibilidades, temos uma combinação de elementos, ou seja, o raciocínio combinatório que é o que a gente fez aqui. Então, se eu tenho dois tipos de massa multiplicado por três tipos de molho, temos seis combinações. Então, pegamos as parcelas 2 vezes 3, que é igual a 6, e fizemos essa combinação. É muito fácil, não é? É só prestar bastante atenção para não escapar nada. Então, vamos à atividade. A professora do quarto ano resolveu fazer um jardim com os alunos. Ela trouxe quatro tipos de muda de flor, rosa, margarida, cravo e sempre viva, para plantar. Havia duas cores de todas as flores, branca e amarela. Quantas possibilidades de flores de diferentes cores o jardim terá, complete o quatro? Então, é da mesma maneira que a gente fez lá com o macarrão e o molho de tomate. Temos aqui as duas possibilidades de cores, branca e amarela, e temos ali as quatro possibilidades de flor. Rosa Margarida Cravo e sempre viu. Então pause o vídeo aí, respondo rapidinho que está muito fácil, eu sei que você vai acertar e a gente volta para conferir se você entendeu, se você conseguiu fazer. E aí vamos conferir agora? Vamos ver. Temos aqui a rosa branca. Ali temos, aqui temos a rosa amarela. Temos a margarida branca, a margarida amarela, o cravo branco e o cravo amarelo. A sempre viva branca e sempre viva amarela. Então, são oito possibilidades de flores com diferentes cores. Por quê? Temos quatro tipos de flor vezes duas cores. Quatro vezes dois, quatro mais quatro, oito. Então... Oito possibilidades de flores de cores diferentes. Certinho aí? Agora vamos ver a multiplicação com três fatores. Nós vimos a multiplicação com dois fatores e agora com três. Não se preocupem, é fácil também, vocês vão entender. Na sala de aula de Mariana, há três armários para os alunos guardarem seu material. Cada armário tem três prateleiras. Em cada uma das prateleiras há quatro portas. Então, vocês já viram que nós temos três fatores. Três de três armários, três de prateleiras e quatro de portas. Então, quantas portas há nos três armários? Bom, temos aqui três armários multiplicado por três prateleiras multiplicado por quatro, que é a quantidade de portas na prateleira. Então, como vamos fazer isso? Temos aqui três fatores, 3, 3 e 4, todos multiplicando. Então, nós podemos associar 3 vezes 4, 12. Então, a gente repete o primeiro fator e multiplica os dois últimos. Então, se multiplicamos 3 vezes 4, que deu 12, temos agora 3 vezes 12. E 3 vezes 12 é igual a 36, porque 12 mais 12, 24, mais 12, 36. Então, há 36 portas nos três armários. Então, na multiplicação com três fatores, podemos agrupá-los de, de maneiras diferentes que o produto não se altera. Então, vamos ver. Sabendo que na sala de Mariana há 32 alunos, faltará ou sobrará armário para todos? E quantos? Bom, nós fizemos agora há pouco essa opção aqui de multiplicação. Nós associamos os dois, as duas últimas, os dois últimos fatores. 3 vezes 4, mantemos o 3 aqui e depois fizemos a multiplicação de 3 vezes 12, e chegamos ao 36. Nós podemos fazer o quê? Associar os dois primeiros fatores e deixar o terceiro por último. Aqui, ó, 3 vezes 3, que é igual a 9. Sobrou 4 ali, né? 9 vezes 4, que é igual a 36. Ou seja, quando a gente associa as duas primeiras ou se associa as duas últimas, não interessa, vai dar o mesmo resultado. Então, se... Na sala de Mariana há 32 alunos e temos 36 armários, isso significa que sobrará armário. Quanto sobrará? Bom, 36 menos 32, sobram 4 armários. Tudo bem aí? Acho que vocês entenderam, né? Então vamos fazer uma atividade para testar os conhecimentos. A biblioteca da escola recebeu 16 pacotes com 5 livros em cada um. Quantos livros a biblioteca recebeu? Na escola de Mariana, há três turmas de quarto ano. Cada uma tem 32 alunos. Quantos alunos estudam no quarto ano da escola? Respondam aí rapidinho e a gente volta para conferir. Vamos ver? A primeira. Quantos livros a biblioteca recebeu? Bom, temos dois fatores, 16, que são 16 pacotes e 5 livros. Então, 16 vezes 5, porque temos 16 pacotes com 5 livros em cada um, é igual a 80. Então, 16 vezes 5 é igual a 80. Veja só, 5 vezes 6, 30. Colocamos o zero aqui e subimos o 3 para cá. 5 vezes 1, 5. Com o 3 que estava aqui, 8. Então, temos 80. E aqui, quantos alunos estudam no quarto ano da escola de Mariana? 3 vezes 32, 96. Acertaram aí? Agora que sim. Então vamos ver as propriedades da multiplicação. Veja só, temos aqui 2 vezes 4 que é igual a 8. Por quê? Temos aqui dois grupos de quatro bolinhas. E 2 vezes 4 é igual a 8. Não é isso? Temos também 4 vezes 2, ou seja, separamos 4 grupos de duas bolinhas, que também dá 8. Observe, ó, aqui temos 2 vezes 4 e aqui 4 vezes 2 invertido e dá o mesmo resultado. Ou seja, em uma multiplicação, trocando-se a ordem dos fatores, o produto não se altera. Observe agora as figuras. Temos aqui 2 vezes 3, 2 vezes 3, 2 vezes 3 e 2 vezes 6. Por quê? Temos duas fileiras com três bolinhas em cada uma, por isso 2 vezes 3. E temos aqui, na figura, há quantos grupos de 2 vezes 3? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, são quatro grupos de 2 vezes 3. Então, podemos representar assim. 4 vezes 2 vezes 3, que seria 2 vezes 3, depois mais 2 vezes 3, depois mais 2 vezes 3 e mais 2 vezes 3, 4 vezes. Ou podemos fazer a multiplicação direta, 4 vezes 2 vezes 3. Então, como vamos resolver isso? Vamos ver? Temos aqui também as duas maneiras, associando os dois primeiros fatores ou os dois últimos. E vai dar a mesma coisa aqui, 4 vezes 2, 8, vezes 3 é igual a 24. E lá, se a gente mantém o 4 e multiplica 2 vezes 3, 6, 4 vezes 6 é igual a 24, a mesma coisa. Se a gente, se a gente troca, não tem problema. Associando-se os fatores de uma multiplicação de modos diferentes, o produto não se altera. Multiplicando-se qualquer número natural por 1, esse número não se altera. Por exemplo, 6 vezes 1 é igual a 6, 1 vezes 6 também é igual a 6, 9 vezes 1 é igual a 9, 1 vezes 9 é igual a 9. Ou seja, qualquer número que a gente multiplique por 1 vai ser ele mesmo, não vai alterar. Já multiplicando-se qualquer número natural por zero, o produto será sempre zero. Por exemplo, 7 vezes zero, zero. Zero vezes 7 também é zero. 8 vezes zero, zero. Zero vezes 8, zero. Qualquer número que seja multiplicado por zero vai ser zero. Verifique agora as operações. Temos aqui 7 vezes 5, que é igual a 35. Temos o 7, que é o multiplicando, o 5 o multiplicador e 35 o produto. Então, se a gente faz a operação inversa e faz uma divisão, se a gente dividir aqui o produto pelo multiplicando, que é 7, a gente vai encontrar ali 5, 5 vezes 7, 35. Então, 35 para 35, nada. Essa, então, foi uma divisão exata, o que significa que a nossa multiplicação está correta. Também podemos dividir o produto pelo multiplicador, ou seja, 35 dividido por 5 vai dar 7. 7 vezes 5, 35. Então, 35 para 35, nada. Uma divisão exata, isso significa que a nossa multiplicação deu certinho. Por quê? Dividindo o produto pelo multiplicando, como fizemos aqui, encontramos o multiplicador, que é 5. Isso significa né, que a nossa continha estava certa. E se a gente dividir o produto pelo multiplicador, encontraremos o multiplicando. Tudo certo? Agora vamos para uma atividade. a tabela. Tá Observe, temos aqui... De 2 a 9 ali de 1 um a 9. E aqui o sinal de multiplicação. porque Fazendo aquela combinação que a gente já viu antes com o espaguete, com a flor. Agora aqui vamos fazer com números. Multiplicando, fazer uma tabuada. Temos aqui 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3. Vocês vão prosseguir aí. A mesma coisa aqui. 3 vezes 1, um, 3. 3 vezes 2 é igual? Veja que é uma tabela um pouco grande, então vocês vão pausar o vídeo e responder direitinho com muita atenção e daqui a pouco a gente volta para conferir tudo direitinho, tá? Não deixem de fazer, pausa o vídeo aí. Vamos agora ver aqui quais são as respostas? Vamos lá. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16. E 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. Está indo tudo bem aí? Tudo certinho? Vamos continuar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 9, 36. Agora vocês já sabem como é que se faz, vamos ver só os resultados. Bom, fechamos nossa tabela, conferiram aí, fizeram tudo certinho, se não fizeram alguma coisa certinha foi por falta de atenção, então é só ter muita atenção, matemática a gente precisa de muita atenção para não errar, tá bom? Vamos lá. Vamos ver agora, dobro, triplo, quádruplo e quinto. Aqui temos uma musiquinha, que é do Fernando Salem, que foi uma canção... Cantada no quadro Dedolândia do programa Castelo Rátibum. Não sei se vocês conhecem, mas vocês podem buscar. Temos aqui, acompanhe. Dobro é a mesma duas vezes. Dobro de dois, quatro. Dobro de três, seis. Tudo tem um dobro, depende do freguês. É a nossa vez. Dobro de quatro, oito. Agora é muito, antes era pouco. Dobro de um, dois. Dobro de três, seis. Tudo tem um dobro, depende do freguês. Eu tinha cinco figurinhas, agora eu tenho o dobro, ele tem 10. Eu tenho o dobro da idade do meu irmão, ele tem metade, multiplica por 2 e vê quanto dá depois: dobro de 10, 20. Dobro é tão fácil, o negócio é o seguinte: duas vezes a mesma coisa, dobro é o um resultado. De olho no espelho, pronto! Estou dobrada. Vocês gostaram do texto? Legal, né? Uma música, busquem aí para vocês ouvirem. Então, vocês perceberam aí o que é dobro? Eu acho que sim, né? Mas vamos descobrir como é isso melhor. Observe os exemplos. Anitta ganhou seis sorvetes. Julieta ganhou dobro. Quantos sorvetes Julieta ganhou? Hum, vamos ver? Veja só. Se Anitta ganhou seis sorvetes e Julieta ganhou dobro... Então a gente multiplica por 2 aqui, 2 vezes 6 é igual a 12, ou seja, o dobro de 6 é 12. Julieta, então, ganhou 12 sorvetes. O dobro é o mesmo que multiplicar por 2, vocês já sabem como é a multiplicação. Então, se quiser saber o dobro de alguma coisa, multiplica por 2. Então, para encontrar o dobro de um número, basta multiplicá-lo por 2. Vamos ver um outro exemplo. Luiz tem cinco carrinhos, Bruno tem o triplo. Quantos carrinhos Bruno tem? Aqui já não é dobro, é triplo. Observe a palavra, ouça bem. Triplo. Se dobro vem de dois, triplo vem de três. Então, se o dobro a gente multiplica por dois, o triplo a gente multiplica por quanto? Por três. Então, o triplo de cinco, três vezes cinco é igual a 15, porque 5 mais 5, 10 mais 5, 15, não é isso? Então o triplo de 5 é 15, e Bruno então tem 15 carrinhos, ou seja, para encontrar o triplo de um número basta multiplicá-lo por 3, agora aqui. Silvia tem 5 anos, Mônica tem o quádruplo da idade de Silvia. Quantos anos tem Mônica? Bom, vimos o dobro que é multiplicado por 2, o triplo multiplicado por 3 e o quádruplo. Vamos ver? 4. Vamos multiplicar por 4 de quádruplo. 4 vezes 5, 20. Ou seja, o quádruplo de 5 é 20. Vimos que o triplo de 5 é 15 e o quádruplo é 20. Então, Mônica tem 20 anos. Para encontrar o quádruplo de um número... Basta multiplicá-lo por 4. André ganhou 6 peões. Carlos ganhou quíntuplo. Quantos peões Carlos ganhou? Hum, já vimos dobro multiplicado por 2, triplo multiplicado por 3 e quádruplo multiplicado por 4. E quíntuplo multiplicado por 5. 5 vezes 6 é igual a 30. Ou seja, o quíntuplo de 6... É 30. E Carlos ganhou 30 peões. Então, para encontrar o quíntuplo de um número, basta multiplicá-lo por 5. Tudo certo aí? Entenderam direitinho? Muito fácil, não é? Vamos fazer uma atividade para ver se vocês entenderam mesmo. Calcule o dobro de 12, o triplo de 15, o quíntuplo de 9, o dobro de 48... O quadruplo de 24, o quinto quíntuplo de 20, o quadruplo de 23 e o triplo de 30. Pause o vídeo, responda aí com paciência, com cuidado e muita atenção para não errar, tá? É muito fácil, é só ter atenção. E a gente já volta para conferir, tá bom? E aí, já fizeram tudo certinho? Vamos conferir? Vamos ver. O dobro de 12 é... 24. O triplo de 15 é 45. O quinto de 9, 45 também. O dobro de 48, 96. O quádruplo de 24, 96. O quinto por 20, 100. O quádruplo de 23, 92. O triplo de 30, 90. Conclusão, nós vimos hoje sobre a multiplicação de números naturais com as ideias da multiplicação, com a disposição retangular, combinação, nós vimos aqui na disposição retangular um retângulo com vários quadrinhos e como é que a gente calculou? Multiplicando a quantidade de linhas pela quantidade de coluna. Na combinação, nós vimos lá o espaguete, o molho de tomate, da rosa, da flor e com as cores, onde a gente fez a tabelinha, sempre fazendo aquele raciocínio combinatório. Vimos também a multiplicação com três fatores, onde a gente pode associar primeiro os dois fatores ou podemos associar também primeiro os dois últimos fatores. E encontramos o mesmo resultado. Também vimos que se a gente trocar a ordem dos fatores, o produto não é alterado. Lembra lá, os fatores estão multiplicando e multiplicador... E o resultado dessa operação é o produto, não esqueçam disso, tá bom? Vimos também sobre o dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. Vimos que o dobro é quando multiplicamos por 2, o triplo por 3, o quádruplo por 4 e o quíntuplo por 5. É só lembrar, dobro de 2, triplo de 3, quádruplo de 4 e quíntuplo de 5, bem fácil. Aqui temos a nossa referência, o livro da coleção Eu Gosto Mais, da Editora IBEP. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante. Pratiquem bastante em casa e não se esqueçam, muita atenção. Tchau, tchau!